Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital Galera, fica comigo e esse vídeo até o final Porque eu tenho certeza que vai te agregar bastante Que inclusive, tá? Esse vídeo é pedido de um inscrito daqui do nosso canal, beleza? Se você ainda não pediu ainda a sua sugestão de vídeo, tá perdendo muito tempo, tá? Vou clicar para você aqui, ó, tá? Que foi nosso, querido aqui, né? E inscrito, Beleza? O então vamos que achar aqui ó encontramos tá o livro falou que ensina depois como o cliente foi o gestor na conta dele então eu acho que isso aqui incrível demais tá? acha super interessante então tô, tô resolvendo criar, criar com vocês aqui junto tá esse conteúdo tá para você pegar todo esse conceito tá se pondo aqui na posição de cliente ok então vamos que filtrar aqui no cliente porque é a parte que você quer saber correto Ivo? Vamos, vamos pra para cima aqui, vamos fazer essa parada agora acontecer, beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, desse conteúdo, poxa, já dessa aqui embaixo, já já se inscreva no meu canal, deixe o seu like também, que é muito importante e não esqueça de poder ativar o sininho para ser notificado sempre, sempre que eu postar um vídeo para vocês aqui diário, que eu quero para você conteúdo todos os dias aqui, beleza? Então, tem muita relação. bora pro nosso conteúdo aqui na prática, ó. Bora! Então galera, aqui dentro do nosso BM, tá? o que, é que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse menu aqui, hambúrguer, que são os três pontinhos aqui em cima, beleza? Clique aqui, tá? Você vai clicar aqui ó, em configuração de negócios, clica, beleza? Ele vai carregar. Beleza, chegamos nesse ponto aqui, tá? E aqui é onde o cliente vai fazer o um processo, tá? Se ele não souber, você vai ter que ensinar isso para o teu cliente, tá bom? Então sempre posicionando aqui como cliente, mas se o cliente não souber, você vai ter que ensinar isso aqui para ele. Tá, que muita gente tá me perguntando, né? Ah, como que eu faço para me colocar é, adicionar? Ou, ou como que eu faço para me poder adicionar o cliente, né? Na minha conta, tá? Então, esse vídeo aqui, cara, vai te ajudar bastante, beleza? Então, o processo aqui é esse, ok? Sempre aqui como cliente, beleza, você vai vir aqui, ó, né? Você vai pedir para você vai pedir para o cliente te é falar o seguinte: é clica para mim aqui na nesse botão que adicionar, vai, ele vai clicar e beleza fez esse processo, tá? O que você vai fazer aqui agora? Essa parte, tá? Você vai pedir para falar assim, cliente é o seguinte. Agora você vai pegar o meu e-mail, você vai colocar aí que agora nesse espaço, tá? Vamos pegar aqui um e-mail. Pegamos aqui o um e-mail, beleza? Acabamos de pegar aqui um e-mail, né? Vamos dar aqui o Ctrl V, beleza? Colocamos aqui o um e-mail aqui dentro, tá? Neste caso aqui vai ser o seu e-mail como gestor, ok? Vai ser teu e-mail tá você vai estar tá ensinando isso aqui para o teu cliente, tá o teu cliente vai estar tá executando né essa missão aqui, aí né, você acompanhando, beleza? então foi injetado aqui seu e-mail, tá, beleza? tranquilo agora você vai é, ele vai te dar aqui essas permissões, tá? tem aqui ó acesso do funcionário, tá ó, entendeu? É, tem aqui o acesso do administrador, tá? aqui essa parte aqui do acesso do administrador, aqui é quando realmente o, o cliente te permite você mexer em tudo, em tudo da conta dele Tá? se você for como se for só apenas um funcionário, você vai entrar como funcionário para mexer só em algumas funções ali, tá? Que vai ser muito limitado, beleza? Então, nessa parte aqui, se você quer cuidar, né, da conta do teu cliente, ok? Já que ele vai colocar você aqui como é para administrar, você, você é, o, é o gestor, tá? Então, é, é importante que é essencial, tá? Que ele te coloque você como, administra como administrador, tá? Para gerenciar todo o negócio, ué. Beleza, já que você não não restou. Então, beleza, fez esse processo, tá? Temos aqui, ó, mostrar mais opções avançadas, tá? Essa aqui é outro ponto que é muito importante, que atribui em funções adicionais, beleza? Então, aqui, analista financeiro Então, isso aqui vai ser bem opcional, né, do cliente. Então, o cliente vai estar tá te permitindo que, né, a, a, a trabalhar aqui dentro, né, dessas áreas. Eu não vou nem explicar para você, né, porque isso aqui não é importante. isso aqui não tem nada a ver, beleza? Assim, na minha visão, beleza? Então, aqui o cliente vai te permitir ou não, se você vai realmente vai falar para ele poder ou você vai falar para ele poder né? liberar para você ou não porque se o cliente permitir tá é, que você trabalhe também com essa parte também tá como editor que financeiro como é o desenvolvedor tá você vai estar tá liberando tá você pode estar tá, pode até ler isso aqui depois tá você pode estar tá liberando aqui ó tá nesse, nesse botãozinho ó beleza você pode estar tá liberando tudo para ele aqui tá e em seguida aqui você, você vai clicar em avançar beleza mas aqui eu vou dar, vou dar aqui só como mesmo, a, a opção básica tá que é a parte que tá? Que é o acesso ao funcionário e o administrador? Beleza, somente isso, beleza. Então, beleza. Fizemos esse processo. vamos clicar agora em avançar. Ó. Avançar, beleza. E aqui é bem simples, galera. Tá? Esse processo aqui é hoje. É o cliente vai permitir, tá? No que que tu vai mexer? Então, já que você colocou ali como, como é, administrador, então poxa, você pode continuar, né? Você pode marcar todas essas opções, ó, beleza? Então isso aqui é o cliente que vai estar tá fazendo. Lembrando, tá? Sempre o cliente vai estar tá fazendo isso aqui, ou você vai estar tá ensinando é, o cliente a fazer isso aqui, tá? Então vai estar tá te é, é, permitindo, tá, a, a mexer, tá, aonde ele quer, beleza? Então você vai falar: ó, o cliente, é o seguinte, é, me dá permissão aqui, ó, é, as suas páginas clássicas aqui, tá? Você vai marcar, ó, você vai marcando e vai, vai marcando por você, você vai marcando, você vai liberando aqui, ó, os botões." vai liberando os botões tá Poxa que aqui é, é ter acesso aqui a, a geral tá a página que gerenciar a é minha página vai marcar marca aqui também tá e aqui ó você vai clicar aqui e convidar você vai marcar isso aqui tudo né na verdade eu super recomendo já que você vai trabalhar aqui ó na conta de anúncios também eu marca aqui ó, a conta de anúncio tá e libera tudo aqui ó libera tudo beleza beleza agora que catálogo tem tem catálogo não tem beleza se tiver vai permitir também aplicativo se tiver também você vai permitir pixel né? Por exemplo, né? tem pixel, você vai marcar o seu pixel e vai liberar aqui tudo, tá bom? Tudo. Já que ele como que ele colocou você lá como é, como administrador, tá? Super, super recomendo isso, porque já que você é o gestor, cara, então você vai ter que sabe gerenciar tudo. Ah, não sei que ela tem outros gestores, tá? Aí vai colocar você lá como analista, alguma coisa assim, tá? Para você executar somente as, as funções que ela ela te, te enquadrou, beleza? Mas se for pra você mexer e ela também mexer Tá, então o processo é isso aqui, tranquilo. Aí ah, tem conta de Instagram. Conta de Instagram, você vai clicar aqui no Instagram, né? tá? Você vai permitir, ó, permitindo, ó, sempre permitindo. Tá bom, beleza. Eu fiz tudo isso aqui. Então eu, dei, eu dei permissão aqui em tudo. Você vai clicar aqui ó, em convidar, ó. Convidei, ó, beleza. Ó? Pronto, ó. Foi, foi, foi, foi convidado, pronto. Ó, foi convidado, beleza. Ó? Vamos concluir aqui, beleza. Nesse processo aqui, ok você vai agora no e-mail. Tá? No teu e-mail e você vai confirmar. Beleza? Então, eu peguei um e-mail aqui para dar como exemplo. Beleza? Vou pegar aqui um e-mail aqui. Eu vou até pegar também aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Vocês podem olhar aqui que já recebi já um e-mail aqui. Eu vou só atualizar aqui a minha, minha página. Só pra você ver que foi chegou, que chegou um e-mail aqui pra mim. Beleza? Então, é, no caso aqui, agora vai ser você como gestor. Tá? Olha só. Vou pegar aqui, Facebook, ó. Vamos aqui. Olha só aqui, tá vendo aqui, ó. Que legal aqui, tá vendo aqui, ó. Então, aqui, ó você recebeu acesso ao crescimento do zero, então aqui é a nossa página, você vai clicar aqui em começar, beleza, começar eu não vou clicar aqui porque, sabe, é, eu não vou fazer isso, porque tá em, em conta diferente, tá, eu não vou executar isso aqui, mas você pode, tá, tá fazendo isso aqui, tá, confere tudo certinho, ok, tá, tá tudo certo aqui, tá vendo aqui, ó, acabei de receber isso aqui no, no e-mail, tá, vou dar aqui um ok, permitir, tudo certo, tá, ó, aqui essa parte aqui tá você pode olhar aqui ó tá vendo que o gerenciador de negócio tá isso aqui isso aqui é o, é o é o acesso que você vai estar tá tendo agora a partir de agora ok na conta lá do teu cliente tá ele tiver ele te, ele te permitiu tudo isso aqui tá ele permitiu agora você vai só quer em começar e em começar já vai entrar já normalmente tá aqui dentro olha Beleza, vai já vai entrar aqui dentro normalmente tranquilo, tá? É aqui, ó. Ele vai só confirmar, tá? Vai aparecer um botãozinho para você aqui, confirmou tá? automaticamente, ok? E você já vai passar a ter acesso junto com o cliente, tá? Você e o cliente agora vai tá estar caminhando agora, né? Trabalhando juntos dentro da conta dele. Beleza? Não sei se ficou bem claro para você, mas se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo que eu vou estar tá que eu vou ter a honra de poder estar tá analisando e estar tá refazendo para você aqui todo o conteúdo melhorando cada vez mais. Que isso aqui é, o, é a minha ideia, tá? Do momento para te ajudar bastante. Beleza, gente? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, desse vídeo. Beleza? Que, cara, eu fiz com toda a honra aqui para te ajudar. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, cara, deixa aqui abaixo nos comentários. Vamos só embora. Beleza? Um forte abraço. Vamos para cima.